No final, eu vou falar como que eu acho que funciona o mecanismo, mas muito rapidamente. Por que, que eu vou falar do mecanismo? Por dois motivos. Primeiro, que está todo mundo falando mentira. Tem uma galera fazendo um escândalo aí. E depois, porque eu acho que eu não sou nem galera do escândalo pró, nem galera do escândalo contra. Tem gente até que viu dois episódios e falou: vou cancelar Netflix, não sei o quê. O que eu sempre achei uma estúdio meio boba. Você não protesta contra as coisas se calando ou deixando de conhecer as coisas. Fui lá assistir os oito? Os episódios todos do Lava Jato. Mentira. Do O Mecanismo. É bom contextualizar quem escreveu, quem dirigiu e qual é o viés desse pessoal. É José Padilha, o mesmo cara que fez Narcos para a Netflix e fez os Tropa de Elite. É um cara que faz umas coisas interessantes. É baseado no livro do Vladimir Neto, Operação Lava Jato, tem a capa? Peguei a capa, porque eu acho que é importante. Vladimir Neto, Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil editora primeira pessoa você vê bem pela capa que ele vai com a cara do Moro, né? ele gosta do Moro ele considera o Moro um, uma personalidade tá aqui na capa, você entende o que, que ele considera do Moro, não li o livro mas você sente bastante na série que o Moro e a equipe da Polícia Federal que comanda as operações, incluindo o personagem do Celton Mello, são os grandes heróis. E no modelo de heróis cinematográfico, aqueles heróis meio que unidimensionais. Né? Eles são bons e ponto. Eles têm boa intenção. Se eles não fazem bem, é porque eles estão amarrados por algum tipo de... Medo, né? Você tem medo de sofrer represália e por aí vai. Acho que a luz está ruim. São grandes... Que já é uma visão... isso já é uma visão um pouco ingênua. Dificilmente alguém é bom, dificilmente alguém é ruim. As pessoas têm aí as suas motivações. Mas dificilmente alguém é 100% bom. Essa ideia é muito maniqueísta. Você pode até considerar que existe o mal o conceitual, o bem conceitual. Se bem ficou feio, né? Existe o bem conceitual, o mal o conceitual, mas as pessoas não são, não habitam, elas não são preenchidas de uma natureza benigna ou maligna. Todo mundo é capaz de sentir sentir mal, eu acho que já fiz algum vídeo falando sobre isso e fiz, eu vou colocar aqui. Então temos aí esse viés. Quem é Vladimir Neto? Vladimir Neto é filho de Miriam Leitão. Ajuda, Miriam Leitão. Ajuda também a contextualizar o viés do cara. Tem problema viés? Não tem problema viés. Não vou falar com é o viés porque eu quero que você vá pesquisar quem é Emília Beltrão, quem é Emília Leitão, quem é Vladimir Neto, quem é José Padilha, ver entrevistas da pessoa. Que aliás, as entrevistas do José Padilha falando sobre o mecanismo do anjoário dar em nada, né? Ele deu uma impressão de uma ruim, assim como se ele tivesse se esquivando das, de responder as coisas, dando uma resposta de meio. Meio... <risos> Aliás, uma coisa importante. Não vou fazer spoiler da série, até porque é meio difícil fazer spoiler de uma coisa que é baseada em fatos reais. Agora, tem um problema nos fatos reais dessa série. Que é o que acontece nos dois primeiros, nos dois primeiros episódios. Você vê logo de cara algumas coisas que são de conhecimento público e que ali acontecem diferente. Aí você fala, ah, é só uma série, é só uma fantasia. Cara, não é o Sonho dos Anéis, não é uma coisa metafórica. A gente vive ainda a Operação Lava Jato, a gente vive um momento político, tem coisas que acontecem na série que não terminaram de acontecer ainda. Então há, no mínimo, uma certa responsabilidade a respeito do que você está retratando ali. E não custa nada. Né? Se o cara chegou de carro vermelho... Todo mundo sabe que chegou de carro vermelho, deixa o cara chegar de carro vermelho na série também. E não é só isso, né? Você tem lá as palavras usadas contra a Dilma, né? Temos que tirar a Dilma e colocar o Temer para segurar essa sangria, né? estancar a sangria. Procura aí, estancar a sangria, impeachment, é, lava-jato, você vai achar um monte de referência. E colocaram essa frase, que é da oposição do Lula, na boca do personagem que faz o Lula. Ah, não é o Lula, só é a cara do Lula, fala igual o Lula, é ex-presidente do Brasil, né, que colocou uma atual presidenta do Brasil, que estava sofrendo impeachment, é o Lula. Né? Então existe um mecanismo político. Todos nós conhecemos esse mecanismo político. E o mecanismo, a série, se propõe a dramatizar um pouco a nos... Aí que tá, o que, que ele se propõe? O que, que o José Padilha queria ao fazer essa série? Ele queria dar uma versão dos fatos? Ele queria que a gente buscasse a versão dos fatos? Se ele queria... O que, o que quer que ele quisesse, eu acho que ele não deixou muito claro. E isso é um problema. Por outro lado, quem não deu chiliquito e assistiu a série inteira, percebeu que, apesar dos três, quatro primeiros episódios, ele dá a impressão de duas coisas principais de que a conta do mecanismo estava toda em torno daquele doleiro e toda em torno daquele partido político daquele momento, que era o PT ele dá essa impressão e ele dá também a impressão que o mecanismo, não dá impressão mas ele é muito vago a respeito disso o mecanismo é a própria política, ele deixa um espaço perigoso para interpretação de que Todo governo democrático ele está sujeito a esse mecanismo e essa é uma interpretação muito perigosa nesse momento. Ainda mais está rolando por aí um vídeo do atual o presidente interino o Michel Temer falando, eu ainda não consegui descobrir em que contexto ele falou isso, mas se não simularam a, o rosto dele, a voz dele, está ele falando lá que a população se regozijou em 64 quando voltou a ter um governo, um poder centralizador a ditadura, para quem não lembra né 64 iniciou-se a ditadura no Brasil e tecendo elogios, é um contexto momento em um contexto histórico em que é muito perigoso você deixar pontas soltas, pontas mal, ama mal amarradas sugestões mal explicadas então o mecanismo acaba sendo uma série um pouco no mínimo polêmica no mínimo polêmica Agora, na série, teve pra todo mundo. Tem crítica a quem parece ser o Aécio. Tem o... a panelinha lá, falando que aquela que parece ser a Dilma não vai estancar a, a Lava Jato, porque ela acha que não... não tem nada a ver com ela aquilo, que não vai chegar a ela. Tem um monte de sugestões que não colocam nenhum grande vilão, na verdade, não tem um grande vilão. De certa forma, tem o doleiro como grande vilão, que a certa altura joga lá no ventilador que o ex-presidente e a presidenta sabiam de tudo. E na série... não sei se isso é um spoiler, não posso se spoiler. Na série ele coloca que o doleiro fez isso para se livrar, colocou o peixe muito maior do que ele para tirar a atenção dele e ele ficar de boa. a impressão que dá. É, é tudo muito vago. Você tem que estar prestando muita atenção e nós temos um problema sério, nós humanos. A partir do momento que você estabeleceu uma percepção do viés daquele negócio que você está vendo, você segue nele e você meio que ignora o resto. Então você pega os dois primeiros episódios, assume que a série tem um viés antipetista, que tem um problema sério, de que a partir do momento que você joga na conta do PT toda a corrupção, você acaba, nas né, entrelinhas, tirando a corrupção de todos os outros. Na hora que você fica com um ódio profundo pelo PT, você acaba sendo mais leniente com os outros corruptos. Né? É... Agora, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Com os outros ditos corruptos, os outros considerados corruptos. Né? Os outros supostamente corruptos, os outros insinuadamente corruptos. Então, muito cuidado com esse viés, com essa ideia. A gente tem que olhar para as coisas sempre com um olhar renovado. Sempre o com. O que, que ele está dizendo aqui? Isso aqui se contradiz com outras coisas que ele disse? Ele mantém o mesmo viés? Ele está fazendo uma salada nesse negócio para sugerir vários caminhos interpretativos para a série? Acho que sim. Estou dizendo que eu gostei da condução do Padilha? Não, não gostei por causa do que eu já falei. A gente vive um momento e... É... É uma série que retrata uma coisa que está acontecendo em um momento muito delicado e não acho que deveria ficar espaço para interpretações, não sei nem se deveria ser feita uma série dessa nesse momento. Eu não sou diretor de cinema, talvez seja possível fazer, sim, nesse momento, uma série ou um filme é, contando a história da, da Lava Jato sem precisar é, ir contra. Os fatos que são conhecidos, que é a grande implicância das pessoas com essa série, né? Pegar fatos importantes, que são do conhecimento público, e jogar na boca de, da pessoa errada, na época errada, logo nos dois primeiros episódios tem lá um esquema de corrupção, que é lá dos tempos de, do governo do Fernando Henrique, e que jogaram para 2003. Então, fica estranho. Fica estranha também essa visão meio maniqueísta, meio de eleger um grande herói. Pode ser uma limitação da cabeça de cinema pop, as coisas de cinema meio hollywoodiano. Ah, a gente precisa de um mocinho vestido de branco. Mas, cara, até filme de herói agora, de Batman, Robin, não tem mais Batman e Robin, né? De Batman e Super-Homem, as coisas são mais... É, com tons de cinza... As pessoas têm inteligência hoje, isso não é nem questão de inteligência, as pessoas têm maturidade hoje para observar heróis com tons de cinza e vilões com tons de cinza também, que não são tão vilões assim. Correndo o risco, claro, de você romantizar o vilão. Mas sim, o vilão tem família. Temos casos de personagens assim nessa série o Mecanismo também. Tá, prometi, vamos falar o que eu acho do Mecanismo. Me parece muito claro que o problema do mecanismo é uma pequena participação da população na mídia, na vigilância da mídia e dos políticos e das empresas, o que resumiria todo o mecanismo a um problema de falta de transparência. O problema da, do governo, qualquer país do mundo hoje, é a possibilidade de se comunicar imprensa corporações políticos e agora não sei nem como que entra aí exército forças armadas nesse papo mas conversar esse pessoal sem que ninguém saiba esse pessoal trocar dinheiro em si sem que ninguém saiba a gente tem que desenvolver dispositivos que garantam que a democracia seja 100% transparente a partir do momento que você é um político, você é um funcionário público, você está lidando com verba pública, com dinheiro que vocês e eu demos para o governo administrar. A partir desse momento, o dinheiro tem que ser rastreável. O governo tem que ser transparente. A mídia tem que ser transparente. A mídia pode falar, eu tenho compromisso econômico com esse, esse e esse. Vou defender esses caras. Eu não sei se a mídia se sustenta assumindo seus compromissos e sua, suas tendências. Uma coisa é você ter um viés, isso tem que ser feito um vídeo sobre isso. Uma coisa é você ter um viés, que eu nem gostaria de chamar de direita e esquerda. Uma coisa é você ter um viés é, de reforma, um viés de transformação, um viés de audácia, de mutação, de... de é, é, um viés evolutivo e um viés reacionário, um viés cuidadoso, um viés que você pensa dez vezes antes de mudar alguma coisa na sua estrutura. Isso é uma coisa. Você pode falar, o meu viés é, acho que a gente tem que andar devagar. O meu viés é, acho que temos que andar depressa. Agora, não se pode confundir o que está acontecendo muito. Ah, o meu viés é de direita. Logo, eu sou contra direitos humanos, eu sou contra pessoas, é, é, as maiorias... <risos> as maiorias que são discriminadas, eu sou contra os direitos individuais, eu sou contra o capitalismo, que é um pensamento um pouco mais complicado, mas porque o pessoal acha que o direito é a favor do capitalismo, concentração de renda não é a favor do capitalismo, ela é contra o capitalismo, talvez mais contra o capitalismo do que a dispersão da renda que o pessoal de esquerda propaga, né propala. Enfim, o mecanismo acontece a partir do momento que eu vou colocar, inclusive, o um link para um artigo, um estudo de uma, da USP, eu acho, não sei, o link para o artigo está aqui, sobre o desenvolvimento das redes de corrupção. Isso é um trabalho bem interessantezinho, não li a fundo ainda, mas eles detectam que, ao longo das últimas décadas, é, pequenos núcleos de, sei lá, quatro, seis pessoas foram se tornando núcleos não os mesmos núcleos, né, mas é, os núcleos de corrupção anunciados pelos jornais eram 4, 6 pessoas, depois os esquemas de corrupção envolviam 8, 10 pessoas, e mais recentemente envolviam 18 pessoas. É, tem toda uma ideia aí por trás do que isso pode acontecer, mas o que a gente vê do mecanismo, e você tem um pouco disso no mecanismo também da Netflix, é que é, desenvolve-se a corrupção, desenvolve-se esses esquemas quando acontece de pequenos grupos poderem se formar e agir nas sombras, no anonimato, no silêncio, na, nos corredores escuros do poder, formando esquemas. O que a gente tem que buscar não é o fim da democracia, o que a gente tem que buscar é uma democracia que não seja possível você esconder esse tipo de coisa. E se a empresa trabalhar com a gente, se o poder da Polícia Federal e você vê que isso está acontecendo pode ser, como diz um amigo meu, porque as quadrilhas estão brigando, disputando pelo poder e aí um entrega o outro seja como for o, a Polícia Federal, o poder de fiscalização, o poder de, de investigação está acontecendo e está sobrando para outro lado e existe muito controle e pessoas que fizeram pouco estão sendo muito atacadas, pessoas que fizeram muito parecem meio que intocáveis mas as coisas estão sendo descobertas, até a própria mídia fala das coisas. Tem um, um rebolado violento aí para tentar poupar uns e pesar mais na mão dos outros, mas as coisas estão acontecendo. Eu falei que ia falar rápido do mecanismo, né? Falei, acabou. Espero que esse vídeo não fique muito confuso, espero que seja útil, organize um pouco a sua cabeça, não adianta bancotar, o que a gente tem que fazer é assistir as coisas, analisar as coisas com a mente limpa, é, interpretar o que está acontecendo e comentar como estou fazendo aqui. Comenta aí se você quiser, fique à vontade. Tchau. Você faz maratona da série lá, o mecanismo, planeja tudo. O tema já é complexo, porque né? a gente não tem todos os elementos, todos os fatos, conhecimento de todos os bastidores, se é que alguém tem... Aí você fala, vou gravar o vídeo, né? Aí vem um, o general em comando, como é que chama isso? O homem lá que manda no exército faz um tweet que todo mundo entende que ele está ameaçando o STF de que se não votarem de acordo com o que ele acha que o povo quer, que tem intervenção militar. Aí te derruba, né? Como é que você vai falar o negócio depois disso? Vamos ver o que a gente pode fazer.